Felinhos together, embreagem, vamos falar de reduções nesse vídeo, eu sei que você queria, aliás, num timing perfeito quase, eu já tinha deduzido a ideia, pensado, falei, vou gravar na etapa, depois de quatro dias que eu soltei um vídeo é, da corrida, o cara, pô, eu podia ter colocado uma câmera na embreagem, para ver como é que é a redução, e eu já tinha feito, ah, felinho, e a próxima eu vou colocar embreagem e freio, só que uma é a 4 e é a 5, então vai dar uma diferença de pixelagem. Eu vou passar um corte no meio para vocês verem a sincronia. Eu já falei há muito tempo atrás sobre reduzir e frenar num vídeo antigo. Vou deixar aqui no card. Acendeu? E aí... Bom, eu trago alguns membros aqui. Mas antes... Se o seu computador insiste em travar, notebook cansado tá dando aquela... É... HFW Informática resolve para você, o contato tá aqui embaixo. Entra no site. Vai que vai. E... Você tá... Pensando naquela moto quer fazer um consórcio irado, moto, carro, imóvel, Multicons, vai ter a proposta luxo e vai te ajudar com isso. Telefone 0800, fala com eles, Multicons aí pra fazer o consórcio acontecer, perfeito? Então tá nosso parceiro também. Vamos ao vídeo, é o seguinte, é... eu quero deixar claro que isso aqui eu uso da forma que eu gosto e poupa a quebra do câmbio, por quê? Porque um gasto de R$4.000 a mais do orçamento dói. E você achar também a peça é mais complexo ainda. Se você pode não quebrar um câmbio por não reduzir igual você vê na TV, é melhor. Porque os componentes da sua moto não são os componentes do Mundial. Exemplo, a sua embreagem deslizante não é uma embreagem STM. Ou uma outra que seja, que é o que é usado. No WSBK, no MotoGP e tal. A sua embreagem é padrão, certo? A espiralzinha, boneco tal, que dá aquela encaixada e já era, né? Alivia pra uma redução pra ficar menos tranco na roda, mas ainda assim acontece. Perfeito? Então você não pode é, usar o que você vê no MotoGP porque você vai quebrar seu câmbio. Como que eu falo isso e qual que é o exemplo? Você vai lá, pum, mata a embreagem, joga quatro pra cima, solta, né, Pra cima que é do seu câmbio invertido, pra baixo o seu câmbio é padrão, tá? Dá 4 lá e solta. Você vai fazer carga máxima no trambulador e já era. Vai estourar ou vai dar uma trinca no caminho ali. É... Engrenagem que vai des... ferrando para até a sincronia do, do Vira Brequim com... com o giro da roda. Então, assim, você vai jogar uma carga nervosa pro câmbio, Pro câmbio. câmbio, Pro câmbio desnecessária. Certo? Beleza. Então, aquele. Mata tudo e papapá, pá, pá, não dá certo. Kickshifter também, onde você deixa o corte de milissegundo abaixo de 60, né? Então 55, 60, 57, é, 50. Você também tem, tá correndo risco de quebrar seu câmbio, porque mesmo o original é muito maior que isso pra poupar, tá? Eu gosto de reduzir sempre usando a embreagem. Se você vai fazer reduções usando o kick shifter, que seja o kick shifter original. O kick shifter original ele tem um ponto-atraco melhor, né? ele tem um, um, um, uma bombada melhor para fazer as reduções. Esses kick shifters que você compra up and down, é, é melhor só você usar ele para passar marcha. Tá? O meu, por exemplo, da Xtreme é up and down, eu só gosto de passar. Reduzir eu não gosto, tá bom? Então, beleza. Então essa é uma outra dica importante também, por quê? Porque é... não é o original, o original ele tem um pensamento melhor. Agora o kick shifter para aumentar as marchas é um luxo, certo? Certo, tá bom. Bom, é... tô falando isso tudo, sou eu, tá filhos? Se vocês quiserem fazer aí quebrando câmbio e se fudendo, é vontade, não tem problema nenhum, beleza? É a vida é de cada um aí, tá tudo certinho também. Não precisa ficar, não precisa ficar em crise não, fala assim, não, quero fuder o meu, vai lá, quebra tudo e já era, tem... Sem crise, sem crise. Mas é o seguinte, então o que, que vocês têm que ter em mente? Se você faz isso muito rápido, a redução bah, bah, bah, bah, e solta, o que vai acontecer com a sua roda? Isso aqui, ó. principalmente sendo seja uma, seja uma suspensão original. Só que é um vídeo meu que eu fiz em 2014, que eu foquei na pedaleira e serve muito bem para redução também. tá? Ó, vou aumentar a tela aqui, acho que a imagem está meio esvencem. vamos ver se eu tenho uma qualidade mais da hora. O máximo é 720p, mas vai que vale. Eu quero que você repare que a moto vai fazer o que? Sabe que E isso, para quem está começando, ou mesmo se você está dando um pouco mais rápido, atrapalha a entrada de curva, porque é uma quicada a mais de um, um slide, é uma quicada a mais que deixa a dianteira instável, passa para a dianteira sensação sensação, né? o shime, então, isso acontece porque você reduziu as marchas muito rápido e soltou a embreagem com tudo. Presta atenção aqui, ó. Pegou aqui? Não. De novo. Você viu o tempo que eu tenho que esperar para a coisa estabilizar e tal? Principalmente com a suspensão original também. Então, essa questão que é o que eu falei logo no começo. Vim, vamos dar o exemplo de Interlagos, de sexta para segunda. Bum, bum, bum, bum, né? Então o que, que a galera faz? bum bum, bum, bum, bum. Um. Solta toda a embreagem nessas quatro reduzidas e já era, ela e vai. Certo? Ou mata tudo, pá, pá, pá, pá, pá e solta. Aí essa do, do quebrar o câmbio também, que é iradíssima, que é o peso inteiro e vai ela e vai. Então, você tem que dar um timing Pra ter uma redução legal, e você tem que usar, por mais que a sua moto, a 12 não tem embreagem de deslizante, não é igual a da Meta 36, mas já tinha. Mas mesmo a da minha 36, se você pá, pá, pá, pá, né? nesse timing. que o, o timing que eu falo, é... Putz, esse aqui é a bomba de freio original, mas vamos supor que é embreagem. Vou usar ela ao contrário aqui. Você faz isso aqui, ó. Pá, pá, pá, pá. Tá? Você não deu um timing, você fez isso aqui, ó. Pum, pum, pum, pum. Vai fazer esse efeito aqui. Por mais que seja deslizante. Então, o que você deve fazer, filho, para não ter esse problema? Sumiu o mouse agora. É muito luxo. É dar um timing. Ó. Pum, pum, pum. Já era. Pum, pum, pum. Já era. Se forem quatro. Um, dois, três, quatro. Solta. Um, dois, três, quatro solta, você viu que tem um, um, uma seguradinha aqui, solta, já era, beleza? Se forem uma redução de duas marchas, se quiser fazer pum, pum, beleza, uma marcha só, pum, já era, porque é muito pouco, tá, então eu vou mostrar essa volta aqui e vou ver uma redução de duas marchas, quatro marchas, uma marcha, você vai entender, mas, de novo, quatro marchas, ó, não solta a embreagem. Espera um pouquinho e solta. Você vai diminuir totalmente o que cada roda trazer Aí você fala, mas não tá queimando a embreagem? Não vai? Relaxa. A minha tá desde 2020 com o mesmo kit de embreagem. Tá? Eu vou ver agora nessa etapa, depois de é, dois anos aí andando, eu vou ver como é que tá. Porque eu quero fazer uma revisa que eu gosto. Então sempre depois de sete, 8 corridas eu abro para dar uma olhadinha. Normal, isso eu faço, é padrão. Mas não vai ter problema. O que fode a embreagem é wum bang, wum bang bang bang e largada. isso é Por isso que você vê que todas as minhas voltas de apresentação eu não fico largando igual idiota porque moe a embreagem. É, agora, se a moto é nova eu quero entender qual que é o giro eu vou treinar na volta de apresentação. Uma vez que eu já sei onde é que é toda a volta de apresentação ficar largando igual um retardado eu só tô queimando a embreagem. A não ser que eu tenha patrocínio da embreagem é dos esquinho e tal, tá, tal, tá, tal, tá, vai tá, que vai. Aí beleza, cava partes, né, sei lá. E, e mano, uma e já era. É. Então, ó, outro ponto é, aqui em Telagos que eu uso. Agora vamos dar o um exemplo em Telagos. Eu gosto de soltar dois, meio que dentro da curva. Por quê? Porque aí a segunda marcha, ela vai funcionar também como se fosse um freio traseiro para deixar a moto mais equilibrada, mais estável, e eu conseguir deixar um slide um pouco mais luxinho, do jeito que eu gosto, sem aquela coisa de briga muito, a traseira passando mais do que eu quero. Então eu venho com três chamadas, e a segunda lá dentro, e solto, mas o mais importante é você ver que eu não solto para passar cada marcha a embreagem completa, eu faço só aqui ó, um, um, pum e já era. Vou deixar um exemplo aqui da reta principal, tela grande para você ver essa redução. <música> Você viu que, ó. Pum, pum, pum. Eu sei que tá meio repetitivo isso, mas eu quero que você entenda. Então, quando você vem uma redução de quatro marchas, três marchas, faça esse efeito. Quando são duas marchas ou uma marcha, não precisa fazer esse efeito. Beleza? Tá. Olha aqui comigo, ó. Café -alho. Não dá para ver muita lomba lá o posicionamento da lomba tal, que vai acontecer nesse exato momento. Aí, ó. ó 2 É claro que nós estamos falando aqui de um espaço de 150 metros para falar, então ele é mais rápido, mas ainda assim não é papapá. Você viu? Vai. E aí é legal que vai ter a reta oposta e você vai ver a diferença da redução de duas marchas. São de uma marcha, uma marcha, certo? Você vê que eu sou sempre muito suave, você vê que eu sou sempre muito suave, né? Eu nunca gosto, apesar de falar para você que não tem problema, eu nunca gosto de pa e já era. Eu gosto de sempre de dar uma suavizada de final, uma suavizada de final. Isso eu acho que fica mais agradável. O conjunto chacoalha menos. Por que, que é trabalhada? Trabalhar, a trabalhar é deixar ela um pouquinho aberta para não fechar o conjunto completo, para eu deixar a moto com menos freio motor e aí eu poder trabalhar mais o freio traseiro. Então tem curvas que eu gosto de trabalhar com menos freio motor e mais freio traseiro. Tem curvas que eu gosto de trabalhar mais freio motor. Então é muito variado isso. Que é por exemplo no caso essa aqui, ó, é lá embaixo. Eu dou uma trabalhada maior na embreagem. É uma marcha, mas ó. Ó. Só agora. Pegou? Então tem essa também. Vamos de novo, a redução da principal. Agora, filho, vou caduzinho. Aí. Dois. Sentiu luxo? o luxo. Ó o luxo, ó o luxo, o luxo. Três. E nas três eu não solto a embreagem completa Você viu? Hum, hum, hum, hum, hum. Já era É isso, filhos Essa é a redução que eu gosto de fazer É uma redução que dá certo E não vai quebrar seu câmbio E ela é rápida E aí, nesse caso aqui Eu gosto de usar A2 na reta principal Que é uma frenagem para todo Que é uma cor é muito técnica A segunda é me ajudar com um pouco de frio motor Lá dentro para vir encaixando a moto Tá? do que vir quatro de uma vez vai ela vem estrambelhado aqui fazendo o cavalo louco certo beleza outra coisa importante é questão de embreagem e freio então o freio ele sempre vem antes da redução não me inventa de reduzir antes de freio que isso também vai estourar seu câmbio sabe aquela hey! não você freio e aí você vem reduzindo então o freio ele entra antes da redução certo freio redução pode ser até uma coisa de milissegundo. papá mas o freio ele entra antes da redução, eu gosto de freio, sai o freio. E aí a redução acaba antes, o freio continua e sai. Então o freio é o primeiro a entrar e o último a sair, beleza? Então essa é a dica da, da sincronia que eu vou mostrar no próximo, tá? Aí eu gravo aqui e a gente fala dessa, dessa sincronia, mas já estou te adiantando. Então freio, redução. Acabou a redução, sai o freio. E tem um outro detalhe que eu também gosto, certo? É, eu entro com o dianteiro, entro com o traseiro, saio o traseiro e saio o dianteiro. Então o dianteiro também é o primeiro a entrar e o último a sair. Por quê? Se eu entro com os dois juntos, eu não consigo, isso do Val, Vitor, Valdomiro, o que você quiser me chamar, eu não consigo ter o mesmo feeling de pressão das frenagens. Eu dou às vezes igual e não é bom. Quando eu entro primeiro com o dianteiro, eu tenho melhor precisão para pisar do jeito que eu quero tirar e tal, porque a carga tá sendo, é, a minha mais concentrada tá aqui. Aí eu paro pensar no que eu tô fazendo lá embaixo. Quando eu faço os dois juntos, eu aperto os dois juntos demais. Não gosto, entendeu? Por quê? Porque na pista a gente dá aquela pressão, mantém ela, alivia, alivia, alivia e entra pra curva, certo? Se eu faço os dois juntos, eu me atrapalho inteiro. Então eu ponho a carga, venho com o traseiro para dar aquela baixada na moto, tiro o traseiro, ficou bom e entre, já era. É isso. Bom, filhos, espero que tenha te ajudado nesse vídeo de reduções. Se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo que a gente faz. Lembrando que essas reduções são reduções de pista. Uma redução urbana, você vai fazer mais tranquilo. Né? No caso, pô, farol fechou, você vai vir normal freio, né? Que é diferente da pista, que você não vai aliviar para parar no farol. Você dá mais pressão para parar no farol. E vem lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas e par, se tiver em terceira, uma coisa mais sossegada, igual a reta oposta que eu mostrei aqui, certo? Na estrada também, é, eu vou ver se eu consigo encaixar uma na embreagem, para vocês terem uma ideia da redução da estrada, mas a minha redução de estrada, quando eu tô numa uma pegada mais é, rápida, não muda muito disso aqui, tá? Aquilo que eu falei, eu trago tudo da pista pra rua, mas da rua eu não levo nada pra pista, beleza, filhos? É isso, Tio Guedes, espero que tenham gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreve se não é inscrito, e aguardo o próximo. Ai! Vai, irmão. Fica tranquilo. E é legal que eu hoje acabei de gravar sobre reduções. Falando pra galera. E agora eu vou... A cobra e o pau junto. Certo, filhos? Ó, Tá zero ou não? Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, irmão. Aí. São Simplesmente, hein, filho? Deixa eu colocar um lights aqui, porque às vezes acho que eu tô Ó. Você percebe? É isso. Se liga, filhos. Ó. O grande lance dessa embreagem aqui, que é um luxo, ó. Zero filho, zerinho. Olha os disco. Pelúcia. Colocar lights, lights, lights, lights, lights pra você. A gente mediu aqui? Tá conforme? Manda. O pai do. É isso exatamente. Então, felinhos. Comprovado mais uma vez que a redução dessa forma e o jeito que eu uso a moto. É um luxinho, tá bom? E você pode usar também porque a dica tá dada.